Hey oh, oh, oh, yo yeah. <ifting sound> oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh e eu começo tranquilidade né mano? Sabe que na base eu tô insano Cê sabe né meu mano sua morte vai ser breve É o JVL sua morte transmitida na JBL Então tem que entender frequência BPM Por isso na minha frente com certeza você treme Cê sabe né meu mano então me atura. Vou matar o grande e depois a miniatura Agora agora eu começo na sessão Improvisação, fala que eu tô tremendo Te mostro meu segredo, Eu que tô tremendo e é você que tá com medo Se eu bosta, por isso hoje você fica sem resposta E hoje aqui eu vou mostrando As minhas propostas Me chama de Moisés, aqui já deu bem E hoje eu mato esses dois e uma cajada só Uma cajada só Demorou, eu vou te contar Cê sabe que eu não venho pra espancar, Sabe por que eu fiz tal instantâneo Você é Moisés, vai cagar o cajado Tô pronto pra abrir teu crânio. É isso que acontece então fica quieto, você sabe que Jornal é mais avançado que o Zeto Olha só, você é comum, ele é transmitido na TV Você é em lugar nenhum Tranquilidade na sessão é né? transmitido na TV. Passa a ideia pro coração, passa a visão, pois isso aqui é conhecimento. Por isso sua rima bosta vai com o vento. Falou de coração, seu flow é uma merda. Hoje eu te mato sem voo, meu coração aqui é de pedra. Presta atenção, olha que na ceia me chama de Peter Parker. Hoje eu mato o Homem-Aranha. Cala a boca, mano, eu tô nessa espera. Cê sabe que a rima que eu mando é pra galera. Seu coração pode até ser de pedra. Se eu te jogar, sacar Colândia, tu já era. Criativa. Criativa, hein? Aê, pela ordem. Vocês ouviram, vocês decidem quem tiver menos barulho, tá fora! Barulho para Santana! Oh. Barulho para JVR! Oh. Barulho para Janão! Oh. O jornal, vamos fazer mais uma entre o Santana e o JVR, certo? Barulho para Santana! Uou! Barulho para JVR! Uou! JVR está na, ba na batalha também! É isso, vamos que vai vamos o